Possível ponto de acesso. Deixa comigo. Estabeleça e mantenha a visão para a equipe agir. Não comprometa o alvo. Entendido. Cipher, já sabem da nossa presença? Ainda não. Não os detectaram. O Cipher está comigo na garagem ao sul. Estou no norte. Sopa? No telhado. Entrando. Na metade leste é um armazém. Dez corredores de norte a sul. Ainda sem sinal do alvo. Vejo escritórios no lado oeste. Vazios. Vou avançar para o reconhecimento do drone. Ativando o drone agora. Dois lados. Ele não ouve a gente. Águia para Sova. Está na escuta. Sova, responda. Responda. Isso não é nada bom. Cypher, Neon, avancem e recuperem a conexão com Sova. Sigam os protocolos de atividade.